Hoje eu vou trazer um pouco sobre Porto, uma importante cidade portuguesa a qual eu já tive a oportunidade de visitar duas vezes. Vem comigo conhecer um pouco da sua economia, infraestrutura, turismo e muito mais. Não esqueça entretanto de deixar o seu like se você gostar e também de deixar um comentário dizendo o que você mais gostou da cidade e é claro se inscrever no meu canal. Eu sou a Maria Lúcia e você está no canal Caminhos e Sabores. Porto é uma das cidades mais antigas e fascinantes de Portugal. Situada no noroeste do país, na margem direita do Rio Douro, é a segunda maior cidade do país, sendo considerada a capital do norte do país. De acordo com os dados de 2021 do Instituto Nacional de Estatística, INE, a população da cidade do Porto é de aproximadamente 214 mil habitantes, no entanto, se considerarmos a região metropolitana que engloba diversas cidades vizinhas, a população chega a cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas. É importante destacar que a população da cidade tem apresentado um ligeiro declínio nos últimos anos, sendo atribuído principalmente ao envelhecimento da população e à migração de jovens em busca de melhores oportunidades de emprego em outras regiões ou países. A região metropolitana do Porto é composta por diversas cidades e municípios entre as quais podemos destacar Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Valongo, Paredes, Santo Tirso, entre outras. Todas essas cidades fazem parte do núcleo urbano que compõe a grande área metropolitana do Porto, com uma densidade populacional significativa e uma forte interligação econômica e social. Com uma história rica e cultura vibrante, o Porto é conhecido por suas vinhas, o seu centro histórico bem preservado, suas pontes icônicas e seus restaurantes à beira-rio. A cidade oferece uma grande variedade de atrações turísticas, desde monumentos históricos até museus, galerias de arte e belas paisagens naturais. A sua população é composta por pessoas de diferentes origens étnicas e culturais. A cidade tem uma alta densidade populacional com muitos bairros tradicionais e também bairros modernos. A cidade também é um importante centro universitário com diversas faculdades e escolas superiores atraindo estudantes de todo o país e do mundo. Também tem uma excelente infraestrutura com um moderno sistema de transporte público incluindo ônibus, bondes e metrô. O seu aeroporto é um dos mais movimentados do país, oferecendo voos nacionais e internacionais para diversas cidades da Europa e do mundo. O turismo é uma das principais indústrias do Porto. A cidade é um destino popular entre turistas de todo o mundo que vêm em busca de sua história, cultura e beleza natural. O Centro Histórico do Porto foi declarado patrimônio mundial da Unesco em 1996 graças à sua arquitetura medieval e barroca, suas igrejas, museus e outros edifícios históricos. Entre as atrações turísticas mais famosas da cidade estão a Torre dos Clérigos, um dos símbolos mais icônicos da cidade. Também a ponte Dom Luís I, que liga a cidade do Porto, à cidade vizinha de Vila Nova de Gaia, e o Mercado do Bolhão, um mercado tradicional com uma grande variedade de produtos frescos. O Porto também é um destino popular para os amantes de vinho, graças à região do Douro, que produz alguns dos melhores vinhos do mundo. Os visitantes podem também desfrutar de passeios pelas vinhas, degustações de vinhos e visitas às adegas históricas da cidade. A sua história também é rica e fascinante, remontando à época romana. A cidade foi fundada como um centro comercial e portuário e durante muitos anos foi um dos principais pontos de partida para as expedições marítimas portuguesas ao longo do século XV e XVI. Durante a Idade Média, a cidade cresceu e se desenvolveu como um importante centro cultural, tornando-se um dos principais centros financeiros do país. Durante o século XIX, o Porto foi um importante centro de revolução industrial em Portugal, com a criação de diversas indústrias, têxteis e outros tipos de fábricas. Nos anos mais recentes, o Porto tem passado por uma grande revitalização, com a restauração de muitos edifícios históricos e a criação de novas atrações turísticas. Outra opção interessante para quem visita o Porto é fazer também um passeio de barco pelo Rio Douro, onde se pode apreciar as belas paisagens e a arquitetura das margens do rio. Além disso, o passeio de barco também permite conhecer as famosas vinícolas da região, onde é possível degustar os famosos vinhos do Porto. A cidade do Porto é uma cidade rica em história, cultura, gastronomia e turismo. Seus habitantes são muito acolhedores e amigáveis, tornando a visita ainda mais agradável. Se você está planejando uma viagem para Portugal, não deixe de incluir o Porto em seu roteiro. E aqui eu finalizo então o vídeo de hoje, espero que você deixe o seu comentário comentário dizendo o que mais você gostou da cidade e qual outra cidade que você gostaria que eu trouxesse para você. Eu deixo um grande abraço e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!